Quando alguém surge com aquele papo sobre investimentos perto de você, o que vem na sua cabeça? Parece difícil ou até mesmo confuso? Afinal, como aprender sobre o tema? Eu vou te provar que é mais simples do que parece. Mas antes, já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho. O primeiro passo para aprender sobre investimentos é saber que economizar, poupar e investir não é a mesma coisa. Vamos lá! Economizar nada mais é do que reduzir despesas. Poupar significa guardar dinheiro, que pode ser daquele cofrinho que você ganhou quando era criança, embaixo do colchão e por aí vai. Já investir é fazer esse dinheiro render e se multiplicar. Se você entendeu esse primeiro conceito, está pronto para aprender sobre investimentos. Hoje existem diversas alternativas para você aplicar o seu dinheiro. É aqui que entram as famosas renda fixa e renda variável. Você pode também se tornar sócio de uma empresa e investir em ações. Já imaginou? Para começar a investir, você precisa também identificar qual o seu perfil de investidor. Existem aqueles mais conservadores, que jogam na retranca, os moderados, que topam assumir um risco ou outro, e por fim, os arrojados. Em qual deles você acha que se encaixa? Me conta aqui nos comentários. Neste caminho dos investimentos, você também vai se deparar com alguns termos, como carteira recomendada, ativos, rentabilidade, CDB e por aí vai. A lista é longa, minha gente. Mas calma, aprender sobre investimentos não é um bicho de sete cabeças. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para os nossos e-books. Os conteúdos são gratuitos e trazem detalhes sobre o universo financeiro. Temos também os cursos da Genial Educação, com conhecimento mais aprofundado sobre investimentos. Além disso, claro, uma playlist recheada de vídeos sobre educação financeira aqui no YouTube. Ficou mais tranquilo? Não vai mais deixar o dinheiro na poupança, né? Aproveita para mandar esse vídeo para aquele amigo ou amiga que precisa aprender sobre investimentos. Até mais!